Olá, amigos e amigas. Hoje eu vou ensinar vocês como votarem na ideia legislativa do Fernando. Vocês digitam https bitly ideia Fernando e dá enter. Você vai entrar aqui na, no site do Senado Federal, através de Legislativo BR-E-Cidadania, é que é o portal, e na ideia 13.9302, é, 13 Fundo Cultural Através do CPF. Você lê aqui, lê este outro item, se tiver de acordo... Você vem e apoia. Deseja continuar o seu apoio? Sim. Aí é necessário se cadastrar. Como eu já estou cadastrado, eu entro com a minha senha e login. Você poderá se cadastrar pelo Facebook ou pelo Google. Ou se cadastrar aqui com um e-mail e uma senha. Então vou acessar. E vou confirmar o meu apoio. O seu apoio foi registrado com sucesso. Pronto. Então, o meu fundo cultural através do CPF é a idealização de uma sugestão para que seja transformada em projeto de lei onde qualquer pessoa física ou jurídica que tenha um imposto de renda a declarar possa financiar as pessoas físicas através do CPF regular, utilizando a Lei de Incentivo à Cultura. Os detalhes da proposta, da ideia legislativa. A Receita Federal será encarregada de gerar um crédito aos bancos dos declarantes do Imposto de Renda para a compra dos bens culturais até o limite de 6% do imposto devido para as pessoas físicas, e 4% para as pessoas jurídicas, que poderão indicar CPFs e valores dos beneficiados para eles comprar os bens culturais, em qualquer empresa, segundo a Lei de Incentivo à Cultura. Esta é a proposta. Preciso chegar a 20 mil apoios. Se você estiver interessado em apoiar, clique aqui em apoiar. Obrigado e até a próxima.